Olá, eu sou Ana Carolina Pulga, fundadora da Biomedicina Estética, conhecida como a mãe da Biomedicina Estética. Sou presidente da SBBME, sou fundadora e diretora da, do NEPULGA, da FAPULGA e diretora das clínicas Pulga. Fui convidada pela Elane e pela Larissa para participar deste momento ótimo aí de vocês, momento especial de vocês e me fizeram algumas perguntas e vou estar respondendo para tirar essas dúvidas delas, de vocês, de todo, todo mundo que está aí me assistindo. Então, é um prazer estar com vocês na Unicid. Primeira pergunta, quais são os pré-requisitos para trabalhar com Biomedicina Estética? Bem, primeiro, você tem que estar graduado em Biomedicina Estética. Você tem três opções para você ter o título de Biomédico Estética, para você conseguir a habilitação. Primeira forma, é você fazendo um estágio extracurricular durante a faculdade para você ter a segunda habilitação. Aí você sai da faculdade com a habilitação, que é a sua faculdade sede, se não me engano, o no nome é análises clínicas, e depois você sairia com uma segunda habilitação. E aí você sairia então com é, biomedicina estética, como pode ser acupuntura, radiologia, enfim, imagem, né, enfim. Então, você pode fazer a mesma coisa para a biomedicina estética. Porém, você precisa fazer um estágio de 500 horas em uma clínica de biomedicina estética, tá? Não pode ser em qualquer clínica de estética. Tem que ser uma clínica que esteja registrada no conselho como biomédico esteta, ok? A segunda possibilidade, caso você não consiga este estágio, que ele é bem raro, ainda mais em cidades grandes como São Paulo, é bem difícil. Se você não conseguir sair com a segunda habilitação você pode fazer uma pós-graduação em Biomedicina Estética. Tomem muito cuidado também, porque não pode ser pós-graduação em qualquer área da estética, não. Tem que ser uma pós-graduação em Biomedicina e Estética, ok? Porque nessa pós-graduação, ela vai contemplar todas as atividades que o Biomédico Esteta pode realizar e a partir disso, você está capacitado para desenvolver as atividades com Biomédico Esteta, Aí você, com o certificado da pós-graduação, que dura 12 meses, você vai levar no conselho o conselho vai te habilitar, certo? Um outro detalhe da pós-graduação também é que você só pode ingressar numa pós-graduação após graduado. Tomem cuidado, porque também tem lugares que aceita durante a graduação. Isso é contra a lei, isso não é permitido. Então, fiquem atentos quanto a isso e... Vão atrás de uma, uma pós-graduação séria. Como você saber se ela é séria? Se ela te recusar durante o período de graduação, é porque essa pós-graduação é séria. Se ela te aceitar durante o período de graduação, to, desconfie, tá? Porque isso não pode. Tem que ser após graduado tanto que se chama pós-graduação certo? E a terceira forma de você ter a sua habilitação em Biomedicina Estética é você prestando uma prova de título pela BBM que, vai, que ocorre uma vez por ano ou a cada dois anos nos congressos de Biomedicina Estética. para isso você tem que conhecer tudo de Biomedicina Estética, você tem que estudar, enfim, você tem que se preparar. Você chega lá, você faz fazer uma prova muito séria para testar as suas habilidades, seus conhecimentos. Aí você consegue o título de especialista. Com esse título de especialista pela BBM, a cada quatro anos você tem que fazer essa prova. E você vai ficar fazendo essa prova a, quatro, a cada quatro anos. O que, que eu recomendo para os alunos que estão hoje graduando em Biomedicina Estética? Que, que estão graduando em Biomedicina. Que terminem a faculdade de Biomedicina e façam uma pós-graduação em Biomedicina Estética. Porque assim você consegue se preparar para o mercado de trabalho. Certo? Então você que está aí se preparando... Né, se graduando em Biomedicina, faça toda a graduação e depois você faz uma pós-graduação onde você vai ter mais um ano para se preparar para você entrar nesse mercado da Biomedicina Estética, que é um mercado muito sério. A partir do momento que você adquire os direitos de atuar com Biomedicina Estética, você adquire também toda a responsabilidade. Então, tudo aquilo que você fizer em seu paciente é de responsabilidade sua. Então, isso deve ser levado muito em consideração para quem quer trabalhar com biomedicina estética. Bem, vamos à segunda pergunta. Qual é a vantagem de um tecnólogo em estética e técnico em estética estarem associados aos CRBMs? Bem, a vantagem que eu vejo é que os, os esteticistas vão ter um conselho para orientá-los e, principalmente, quando o paciente foi procurar um esteticista, ver que aquele esteticista ele está vinculado ao conselho de classe, que ajuda na normatização, nas orientações, o paciente pode se sentir mais seguro. Mas, óbvio que o conselho de classe, ele vai, também, sempre fiscalizar todos aqueles profissionais que estão cadastrados, registrados. Então, se o esteticista, seja ele tecnólogo ou técnico, estiver registrado no conselho, o conselho, quando receber alguma denúncia ou alguma informação sobre aquele esteticista, por ele estar registrado, cadastrado, o conselho tem o direito de fiscalizá-lo. Caso contrário, se o esteticista não for é, registrado no conselho, o conselho não pode fiscalizar. É, atualmente, a gente sabe que os conselhos de biomedicina reconhecem todos os tecnólogos e técnicos em estética e foi feito isso alguns anos atrás porque a estética não tinha conselho de classe, como não tem ainda conselho de classe, mas não tinha nenhuma lei, não tinha nenhuma regulamentação. Então, o Conselho de Biomedicina resolveu é, abraçar, trazer os esteticistas para dentro do Conselho para orientá-los, para ajudá-los e normatizar a, a, a área deles, né até porque havia um grande receio de que os biomédicos começassem a fazer procedimentos de esteticista e para não ter aquela briga de mercado, o Conselho Regional de Biomedicina, ele separou o que, que o biomédico esteta faz, o que o tecnólogo em estética faz e o que o técnico em estética faz. Dessa forma, ele determinou que um não poderia entrar na área do outro, né? respeitando e normatizando, regulamentando, enfim, para poder deixar um pouco mais tranquilo essa convivência entre os profissionais da área da Estética. Vamos então à terceira pergunta. Como eu faço para me habilitar em Biomedicina Estética? Bem, como eu já disse anteriormente, vou repetir aqui de uma forma mais sucinta. Você tem três formas. Primeiro, você pode sair habilitado da sua graduação fazendo um estágio extracurricular e pedindo a segunda habilitação. Só que lembre-se: esse estágio deve ser numa clínica de biomedicina estética, onde tem a biomédica esteta. Essa clínica deve estar é, registrada no Conselho Regional de Biomedicina. Os procedimentos realizados nessa clínica devem ser procedimentos em que são de acordo com as resoluções da biomedicina estética, para você poder ter essa habilitação já durante a graduação, ok? A segunda forma. É através de uma pós-graduação. Uma pós-graduação que respeite todos os pré-requisitos que o conselho pede, uma pós-graduação que tenha reconhecimento do MEC, uma pós-graduação séria, que principalmente respeite a inscrição dos, dos pós-graduandos, que, que, que é os, o correto né, apenas após ah, o término da sua graduação, certo? Ou seja, pós-graduações que aceitem aí pessoas que ainda estão graduando, não é uma pós-graduação séria, ok? Essa pós-graduação eu vou recomendar para vocês, lógico, o NEPUGA, porque o NEPUGA ele está em 28 cidades, já formamos aproximadamente uns 300 mil profissionais da saúde em, na saúde estética, biomedicina estética, farmácia estética, enfermagem estética e agora na saúde integrativa também, né? Temos know-how durante todos esses anos, esses nove anos de biomedicina estética, nós já existimos e estamos aí formando profissionais, capacitando profissionais para o sucesso e todos os nossos profissionais, se você for à página do Nepuga, você vai ver que temos inúmeros profissionais de sucesso mesmo, né? com seus consultórios, suas clínicas, enfim. Né, atuando e sendo reconhecidos em suas regiões. Então a gente tem muito a oferecer a vocês. E a terceira forma seria através de uma prova de título, onde você estuda sozinho, vai lá numa no, no, prova da BBM e você presta uma prova de título para você pegar a sua habilitação. Então são essas três formas a que eu recomendo por questões até mesmo é, de preparo e, te deixe, e que te deixa realmente preparado para o mercado de trabalho. É, sem dúvidas, a pós-graduação. Porque, lembre-se, uma vez que nós adquirimos o direito de atuar com estética, com biomedicina estética, a gente adquiriu também toda a responsabilidade. E o paciente, o que você está fazendo com, no paciente é de total responsabilidade sua. Então, você tem que se preparar muito bem para você ter segurança no que você vai fazer. Vamos, então, à quarta perguntinha aí do pessoal. O biomédico esteta e esteticista, em seu exercício da estética, na estética, podem realizar avaliações, consultas e, consequentemente, diagnóstico de disfunções estéticas? Bem, eu respondo para vocês que não tem como você fazer um procedimento estético sem avaliar o paciente. Avaliar o paciente é fundamental. Então, óbvio que sim, tanto esteticista quanto biomédico esteta, farmacêuticos estetas enfermeiros, estetas e todas fisioterapeutas que trabalham com estética, todo o pessoal que trabalha com estética tem que avaliar o paciente antes de fazer qualquer procedimento estético, tá? então é fundamental. Quanto à consulta, isso é muito relativo, porque nós profissionais estetas fazemos uma consulta estética, não é uma consulta nosológica. A consulta nosológica é uma consulta destinada a identificação de doenças, de patologias. Nossas é uma consulta estética, onde nós vamos diagnosticar uma disfunção estética. E o ato de consultar é para todas as profissões. Eu consulto advogado quando eu tenho um problema jurídico. Eu consulto nutricionista quando eu quero fazer uma dieta quando eu quero emagrecer ou tratar da minha nutrição. Eu consulto um padre, um pastor, quando eu quero fazer o que Uma orientação religiosa. Eu consulto um contador, quando eu quero é, ver sobre imposto de renda, notas fiscais, impostos e etc. Não é verdade? Quero registrar um funcionário, enfim. Então, consultar, você pode consultar qualquer profissional. Por que um paciente não pode nos consultar quanto à sua situação estética, quanto às suas disfunções estéticas, quanto às suas insatisfações, né? Com aquela disfunção estética adquirida. Então, óbvio que sim, todos os profissionais que trabalham com estética podem sim consultar, não há proibição nenhuma. E logo, depois de uma consulta, uma avaliação, aplicando todos os mecanismos que você tem para essa, essa avaliação, você vai dar um diagnóstico da disfunção estética, um diagnóstico estético, ok? Esse diagnóstico estético, você vai aplicar uma termografia para saber o grau da celulite, aí você viu lá que a celulite é grau 3, grau 4, é um diagnóstico, diagnóstico do meu paciente, celulite, né? grau 3, grau 4, lipodestrofia de grau 4. E assim por diante, você vai classificar o grau da flacidez, você vai classificar de acordo com inúmeras tabelas que nós temos de envelhecimento, o grau de envelhecimento facial, enfim, tem inúmeras fórmulas hoje de usar, diversos equipamentos. Hoje aqui eu estou. Daqui do meu lado tem o um Facebook Pro. Eu vejo aqui a hidratação da, da pele do paciente, o grau de envelhecimento, a idade cronológica e a idade biológica que o paciente nos dá. A gente associa a idade cronológica que a idade que paciente tem, versus a idade biológica que está aparentando né, que ele, a pele o jeito que ele tá, tanto de rugas, flacidez, etc. Então, assim, eu tenho equipamentos que me ajudam no diagnóstico dessas disfunções estéticas. Por que não, não, porque não posso utilizá-los? Lógico que sim. Tanto o esteticista, quanto o biomédico esteta, quanto todos os profissionais que trabalham com estética, então farmacêuticos esteta, enfermeiro, estetas, enfermeiros os fisioterapeutas, todos aqueles que estão atuando na estética, hoje existem inúmeros é, equipamentos, tecnologias para poder fazer essa avaliação, essa consulta e chegar a esse diagnóstico estético, que é o diagnóstico das funções estéticas. Vamos agora a quinta perguntinha, por que a Estética foi reconhecida como uma nova habilitação do biomédico? Bem, isso é uma longa história, né? Uma longa história mesmo, vou tentar resumir aqui em poucos minutos para vocês. Primeiro, não era, até 2005, 2006, quando eu comecei com o projeto da biomedicina Estética, é, existia uma, uma frase no nosso conselho, no cbm 1 lá nas perguntas mais frequentes, e tinha lá uma perguntinha, o biomédico pode trabalhar com estética? Aí a resposta era justamente essa, não, estética não é uma área pertinente ao biomédico. Então eu fiquei meio assim, né, eu montei uma clínica de estética, eu sou, era, já era biomédica, né, porque desde quando eu me formei em biomedicina em 1996, eu atuei sempre com biomedicinária de bancos de sangue, hemoterapias, enfim. Quando foi em 2005, eu montei uma clínica de estética, comecei a trabalhar com estética, gostei muito. Já fui pra estética pensando que eu, como biomédica, podia atuar, sim, com estética, porque não, né? Eu fazia coisas muito mais complexas no laboratório do que numa, numa sala de estética, porque eu não poderia trabalhar com estética. E foi. Quando me deparei com o, o sinal, eu fiquei bem assim, indignada, né? Nossa, nós, biomédicos, conhecemos tantas coisas, né? Porque não podemos ser mulher com estética. E foi onde eu comecei a me, os meus estudos, comecei a, a buscar, a, a, né, a querer descobrir por que não. Aí eu vi que não havia interesse né, do conselho em ter a estética como habilitação, nem nada. Já tinham recusado para outras pessoas, mas eu insisti, eu como fiz um projeto... Fiz um trabalho e quando foi em 2010, 10, 10 de 2010, eu apresentei em plenário do Conselho Federal este meu projeto, este meu trabalho. Eu tinha feito já muitas palestras, mas muitas palestras pelo Brasil, divulgando a possível atuação do biomédico na estética, eu já tinha convencido muitos colegas, muitos colegas que naquela época disseram que não, que era um absurdo e que hoje estão na estética. Então assim, eu fiz um trabalho muito, muito, muito grande com a nossa, com os nossos colegas, com os nossos parceiros, mostrando que a estética era um, algo não só interessante, né, mercadologicamente, mas principalmente era algo muito afim do que tudo que nós aprendemos durante a faculdade, durante a graduação. Então, quando foi no dia 10, 10 de 2010, lá em Olinda, eu pude apresentar ao conselho essa proposta e essa proposta foi aceita, esse projeto foi aceito. A partir daí, os biomédicos puderam, né, depois disso, dia 21 de fevereiro de 2011, saiu a resolução 197, que é a resolução da biomedicina estética, e a partir daí, os biomédicos puderam atuar com biomedicina estética. Então, respondendo, foi bem rápido mesmo, né? Respondendo essa pergunta, por que, que os biomédicos podem atuar? Porque existem resoluções do Conselho Federal de Biomedicina, resoluções que vieram deste trabalho que eu fiz, né? que, foi, que embasou, que fundamentou e que deu toda todo o conhecimento para o conselho. O conselho aceitou, abraçou e abriu aí para a, a biomedicina todas as oportunidades dentro da estética. E aí a gente pode fazer biomedicina estética. E, durante a, e além disso, toda a fundamentação que você necessita para trabalhar com estética, você vai ter toda essa fundamentação, esse embasamento que você tem durante a sua graduação. Você vai ter anatomia, fisiologia, histologia citologia, imunologia, bioquímica, a gente usa muito a bioquímica na biomedicina estética, enfim, é microbiologia, a gente usa muito microbiologia, porque a gente tem que fazer todos os procedimentos de uma forma séptica, né, sem levar contaminação o paciente, então você tem que entender de microbiologia, então tudo que vocês aprendem na faculdade, vão aprender na faculdade, que eu aprendi e que todos os biomédicos aprenderam, elas dão totalmente tal embasamento para o biomédico atuar na estética, assim como para o médico, assim como para o farmacêutico, assim como para o enfermeiro e para todas as outras classes que atuam na estética também. tá Então essa fundamentação é essencial na graduação. Aí depois você faz uma pós-graduação, que é o que o conselho é, exige, né? que você passe por essa pós-graduação e você aprenda o que você não viu na faculdade. Por exemplo, eu não vi nada de laser na faculdade, mas eu vi sobre queimadura, eu vi sobre é, processo inflamatório, eu vi sobre, eu tive biofísica, eu tive tudo muito separado. Na pós-graduação que a gente faz, a gente junta todos esses conhecimentos, pega um daqui, outro da ali, e a gente transforma todos aqueles conhecimentos que você adquire na graduação em conhecimentos para te dar a habilitação em biomedicina estética, capacitação em biomedicina estética, para você ser um especialista em biomedicina estética. Então, o que por que a gente pode trabalhar hoje é porque a gente tem resoluções do Conselho Federal de Biomedicina, certo? Quinta pergunta, gente, vamos lá. Ai, desculpa, era sexta. <risos> sexta pergunta, gente, vamos lá. O biomédico com habilitação em Biomedicina Estética pode assumir responsabilidade técnica sem depender de outro profissional assinando por ele? Sim, depois que ele estiver devidamente habilitado e a clínica onde ele trabalha estiver devidamente registrada no conselho de classe da sua região, ele pode sim assumir a responsabilidade técnica. Como que ele faz? Ele registra a clínica, ele se registra no conselho e depois ele faz um outro registro pedindo responsabilidade técnica para aquela clínica. Aí ele manda o documento da clínica, manda o documento dele que já é habilitado, aí o conselho vai avaliar e vai falar sim, você pode ser RT desta clínica, ok? Sendo que a clínica que o biomédico esteta é responsável só pode ter procedimentos em biomedicina estética, se houver outros tipos de procedimentos, como por exemplo uma limpeza de pele, uma massagem, uma drenagem, ou de repente RPG, ou de repente outros procedimentos que não são da área do biomédico, essa, essa, essa clínica tem que ter profissionais devidos para responder a esses, a esses procedimentos. Não pode ser o biomédico, certo? Sétima perguntinha. Vou te mandar Sétima perguntinha. Vai de <risos> novo? Sétima. Como você fez? Sétima. Sétima perguntinha, gente. Vamos lá. Os esteticistas podem realizar drenagem linfática, usar equipamentos biotecnológicos, realizar procedimentos faciais e corporais? Sim. Eles podem realizar, sim, drenagens linfáticas. Podem também utilizar a maioria dos equipamentos biotecnológicos e alguns e podem realizar procedimentos faciais e corporais desde que sejam procedimentos manuais e que utilizem esses equipamentos, certo? Os esteticistas eles não podem realizar de forma alguma nenhum tipo de procedimento injetável, nenhum tipo de procedimento com laser de alta potência, nenhum tipo de procedimento que é determinado que biomédico esteta pode, que realiza, que é determinado que profissionais da área da saúde realizem. Então, o cuidado que se deve ter nessa diferenciação é que o esteticista não invada a área do biomédico e o biomédico também não vai invadir a área do esteticista. Então, os esteticistas ficaram com todas as práticas manuais, com todas as, as biotecnologias é, desde ultrassom, radiofrequência, peelings, biotecnológicos. E os biomédicos, eles também, eles podem usar todas essas biotecnologias, mas além disso, eles podem também realizar os procedimentos injetáveis, certo? Pergunta número 8. Qual é a diferença entre biomédico esteta e esteticista? E eles trabalham de maneira independente ou em parceria? Bem, vamos lá. A diferença entre biomédico esteta e esteticista é que os biomédicos estetas eles fazem os, os procedimentos que os esteticistas não fazem, tá? Quando... Vou contar só um pouquinho de uma história para vocês, que eu acho que é muito importante. Porque lá em 2006, quando eu... 2005, eu montei minha clínica. 2006, eu comecei o projeto da Biomedicina Estética. Quando eu comecei a pensar sobre o que nós, biomédicos, iríamos fazer na estética... Eu comecei a avaliar todos, as, todas as esferas da estética. Desde a drenagem linfática, a limpeza de pele, as massagens modeladoras, as massagens de eh, relaxantes, os banhos, spa, a, a, a, as aplicações de equipamentos, as utilizações dos lasers, os procedimentos realizados em consultórios de cirurgiões plásticos, os procedimentos realizados em dermatologistas, os procedimentos realizados pela medicina estética, até então naquela época existia, enfim, eu fui vendo todos os níveis de procedimentos. E eu vi que nós, biomédicos estetas, ficaríamos justamente num espaço onde o esteticista não alcançava. O esteticista, ele fazia todos os procedimentos estéticos é, convencionais, básicos e fundamentais, tá? Tudo aquilo que é base é fundamental também básicos e fundamentais, como uma limpeza de pele, as drenagens, as massagens, todos os procedimentos manuais, né? Porém, ele não fazia laser, porém, ele não fazia uma toxina botulínica, porém, ele não fazia um preenchimento, porém, ele não aplicava um fio, porém, ele não podia fazer nenhum procedimento injetável. Naquela época, quem estava querendo né, fazer isso, mas também ainda estava naquela aquela escuridão, era a medicina estética, que tentou surgir e não, não conseguiu. Por quê? Tanto a dermatologia hematologia quanto a cirurgia plástica começaram a minar a medicina estética, a medicina estética não surgiu. Foi onde eu, de, eu descobri né, que nós biomédicos, com todo o conhecimento que nós carregamos, temos durante a graduação e carregamos pela vida toda, a gente poderia sim pegar todos esses conhecimentos e aplicar nesses procedimentos estéticos mais injetáveis, mais invasivos, como, por exemplo, as, toda a laser terapia, toda a parte de injetáveis como as enzimas, uma carboxterapia, também é, a parte de toxina, de preenchimento, por quê? Isso também não alcançava o topo da estética, que era o que A cirurgia plástica. Então, naquela ocasião, nós tínhamos os esteticistas fazendo a estética convencional e os cirurgiões plásticos fazendo a estética cirúrgica. E aqui no meio, quem ficava? A medicina estética, alguns dermatologistas, porque não era uma febre naquela época de dermatologista querendo fazer estética, porque dermatologista estudou, estudou para cuidar de doenças, patologia, fazer diagnóstico nosológico das patologias é, dermatológicas. Então, eles não atuavam tanto em estética. Mas tinha ali uma meia-briga. Então, foi onde eu achei mais interessante do biomédico esteta vir atuar. E com todo o conhecimento que nós temos, a gente tinha sim condições para atuarmos ali nesta área, atuarmos com esses procedimentos. Então, ficou determinado que o biomédico esteta faria o quê? Procedimentos com lasers, procedimentos injetáveis, procedimentos com medicamentos, com drogas e com substâncias autorizadas pelo conselho, faria então uma série de procedimentos que o esteticista não, não fazia. E isso eu fiz até para que o biomédico pudesse trabalhar em parceria com o esteticista. O esteticista faz a limpeza de pele, o biomédico falar e aplica um peeling médio. O esteticista, o biomédico aplica uma enzima, o esteticista vem faz a drenagem no, no, no paciente. Então... Essa, a forma que a biomedicina estética foi criada foi justamente para que ambos trabalhassem em parceria e que não houvesse disputa, briga ou um querendo comer o fígado do outro, de forma alguma. Pelo contrário, um estaria ajudando o outro. E olha só, que sorte nossa, né? Nós, biomédicos, entraríamos em parceria com o esteticista, que está há muito tempo no mercado. Além da gente poder aprender muitas coisas com o esteticista, a gente poderia trocar conhecimento, pacientes e ter ainda uma, um leque de serviços para oferecer para o nosso paciente, sem disputa, sem briga, sem rincha, sem nada, pelo contrário, um complementando o outro. Então, a segunda pergunta dentro dessa oitava pergunta, se é, se eles podem trabalhar independente ou em parceria, é sim para ambas, eles podem trabalhar tanto independente quanto em parceria. Tá? Hoje, existem muitos esteticistas fazendo biomedicina para se tornarem biomédicos estetas. Acho isso magnífico. Aí, ah, ele vai ter duas profissões? Ele vai ter que largar a estética? Não, ele vai ter sim duas profissões. Ele vai ser esteticista e biomédico esteta. Nesse caso, ele pode fazer drenagem linfática? Pode, porque ele é esteticista também. Ele pode aplicar toxina botulínica? Pode, porque ele também agora é biomédico esteta. Então... Para aquele que tem as duas profissões, esteticista e biomédico esteta, pode fazer as, todas essas coisas que eu falei aqui para vocês. Mas aquele que optar em ser só esteticista ou só biomédico, ele pode trabalhar em parceria para que um complemente o outro. Então, eu acho bem saudável, bem benéfica essa parceria. Acho importante e acho também muito, muito valioso as pessoas que querem buscar um aprimoramento, um aperfeiçoamento, uma melhoria, e termina uma, uma, um tecnólogo de, de estética e parte com a Faculdade de Biomedicina para se tornar um biomédico esteta. Eu acho isso muito va valoroso, muito valioso e muito importante. Então, fica aí a minha respostinha para vocês. Espero ter contribuído para o conhecimento de todos vocês. Bem, quero agradecer a todos vocês, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa oportunidade de participar deste evento aí com vocês. Espero ter esclarecido todas as dúvidas que me foram aqui colocadas, perguntadas. Quero mandar um beijo para minha amiga é, Marisa, coordenadora de vocês, ela CID. não é a primeira vez que eu participo, em nome E sempre que me chamaram, participarei com o maior carinho, porque... Tenho o maior carinho por vocês todos, tá? E aproveito para deixar um convite para todos que estejam interessados em saber um pouco mais sobre biomedicina estética ou conhecer a nossa nosso espaço. Estamos aí no Tatuapé, pertinho de vocês, então fica o um convite para vocês irem conhecer o Nepuga, Fapuga, que fica ali na rua Padre Estevão Pernet, número 400. Podem ir lá durante a semana, das nove da manhã às cinco da tarde. Alguém vai poder estar atendendo. Temos a clínica funcionando, vocês podem ver uma clínica funcionando. Então, assim, vão até lá, conheçam se você tem interesse em fazer biomedicina estética. E eu sei que vocês têm aí uma longa jornada pela graduação ainda. Muitas coisas para conhecer, amadurecer. Mas não se esqueçam da grande oportunidade de mercado que é a biomedicina estética. Então, se você quer ter sucesso, quer ter uma boa remuneração, remuneração quer ser bem sucedido na carreira que você escolheu, a biomedicina estética pode ser uma grande solução, uma grande saída, uma grande oportunidade. Então, não deixe de estudar um pouquinho mais e vir para a biomedicina estética. Será uma satisfação tê-lo conosco também.